E aí, eu fiquei salvar mais. Uau, meu Deus! Mas o o que dog tá impedido o dog, é dog. <risos> Olha lá, olhando. Deixa eu ver o rabão. Meu Deus! Só entendi que abriu aquele buraco do meteoro no Ela deu um peido. Do apareceu o cu do olho, mas eu tava olhando pra baixo apareceu a bunda do homem. Então, é a, par a partida do cu, isso aqui. A partida. Tá, cozinha. vamos. Cabeleireiro! Vamos <risos> partir das palmeiras lá. Partiu? cachorro Cachorrinho cai não. Eu tô com a. Com os, os. Eu tô com a faixa aqui, ó. Eu tô com os nitro na mão. Os. Eu tô com um o pro foot. Meu Deus, barulho de. Eu vi. Onde é que a gente vai cair? Eu vou cair lá na casinha lá, o tradicional né, que sempre cai. Achei uma lhama. Sério? Sério. Acabou a nossa amizade, Bunny, cadê? Ah, eu também preciso fazer, deixa eu pingo vai. <risos> tá me levando uma coca já, se o Renan Se ele não for... Ah, morri! Morri, morri! Tá bom ser vocês. <risos> ah, <Ai>, sai! <risos> Focando mais <risos> <do> tiro! <risos> Botei! É da puta, quer bater nos outros? Arrombado O meu Ai Lua, uma Hã? Não, não achei alhama ah. aqui ainda não Eu tenho bandagem e escudão Tô me curando, tô me curando Shhh o E aí? Ah, cara! <risos> Derrubei? Ah, tá eu Tá aqui comigo tem outro em cima, tem outro em <risas> cima. Deixa eu não pegar nada, é mais fácil eu morrer. O que é que tu pega, do teu? Tô... Puta! Caramba, ships, mano, pelo amor de Deus. Toma aqui gente, quem Sim. quer Cara. isso aqui e quem quer isso aqui. Tá. Tem gente vindo, tem gente vindo. Ó, ó, ó, ó. Não me assusta desse jeito menina. Vai, vai no cabeleireiro. Toma aqui ó, isso e isso. Quem quiser pega aí. Eu preciso de armas aí. Tem uma pump Cabelera. azul aqui. Aonde? Um cabelereiro. Aqui, aqui. no cabeleireiro. Alguém tem munição de 12? Eu tenho, só. Não. Não vou dar mais um pouco, Vai, vamos ser generosos. Uh, de SMG também. Uh, ah tem, ah, Thor. Por que eu tá não vou pra onde nós estamos? Tá? Tu abriu a lema? Sim. É, é. Nice. Você pega esse Opa. É. Tem cara lá no, no prédio. Olha é o esquadrão. Olha o cara aqui embaixo! Caralho! É essa lhama que você queria, Dross? Ai não, cara, que... Eu cliquei pra mudar pra construção e não foi, velho. Eu vou tomar no cu. Ele tá meado at atrás de tu. Boa. Bota, carai. Tá maluco. Olha, a minha já deitei, velho. Ela não morreu. Tá aí, pera, pera, pera, que tem mais um. Ela tá aí no meio da rua. Ah, eu tô ouvindo coisas. Ah, Aqui comigo! <risos> Deitei! Tem mais outro? Deitei! Nossa! Morreu do morte. meu lado! Você Preciso desse de escudo. Ó. Mudei pra sua cara! Vem, minha pô, Ai, ai! Mudei pra sua cara! Dei sem falar um negócio de ah, ah, ser. Tá gostando. Vou a bazuquinha aqui. Kitkin? <risos> Até Ju já conhece os ervas, Ju. Ainda bem que tu não me dá esse, esse desgosto, Ju, cara... pra mim. O cara vem com o bazuca no lugar fechado. Ele, ma... ele se matou? Eu não sei o que aconteceu com ele. Tu se matou? Morreu? Não. O Bonnie. Oi. Tem um... um Shoot aqui. Eu já... Eu tô full shield tomando kit. Aqui, ó. Ah, tá. E essas árvores hum. que estão uns abacaxi na ponta, velho? Caberelelo! Ai, Olha no caberelelo. Porra de pulinho! O eu veio todo mundo em cima mesmo, né? Oh, até um toda jump aí. Toda partida tá tipo, assim, velho. Tem até um jump aqui Eu vi Foi eu que usei pra chegar em vocês mais rápido Achando que vocês Estavam em perigo Quem é essa voz? Eu tenho um escudinho aqui Tô full shield Ó, tem uma fenda ali Depois que eu digo Carai. Ai, tá travando. Vou fechar o pro Ai, velho. Queria dormir agora e acordar no dia do BGS. Tô ansioso pra saber esses bagulho lá que o Isa tem que passar os documentos. Até agora nisso, velho. É? A gente mandou também pro Nuban. Tem cara vindo lá do portal, lá. Lá do 15. Tem, Vocês querem usar né? o portal ali? Vamos afendo ali, vamos Vamos. Para, para, para, para. Cabeleleiro. Vai no cabelo. Caralho, vocês pegaram o portal e não abriram o baú. É, pra mim não tava eu fazendo luzinha. Caraiou. Vou pegar aqui, mesmo que soma, tem outro portal. Olha, vem Veio porra nenhuma. Veio porra nenhuma. O cabeleireiro. Ó, oh, o cara deitou mais naipado aí, mas não consegui porque ele é... Papete do Seninha, Que boeta. <risos> Eu usava papete do sangue. Os caras estão cara tá tretando hard ali. Um cabeleiro. Acertei. Tem nego aí? Tem nego aí? Vou ali. Ali nas casas. Aqui tá atrás da árvore eu um o E tem cara ruxando ali, ó, na direita. Eita. Aqui, ó. Lava aqui. Nossa, que mira ver... é, é sensacional que eu fiz agora. Nossa senhora, mas o que, que foi isso, meu Deus? Tá morto, tá morto. Preciso dar uma zelo time porque eu tô com nada de material. de material. Nossa, que Morreu aqui? Ué. Cagou pras pernas? Ah, ele, ele tá aí atrás de ferro. Ah, filho da puta, construiu uma parede na minha cara. A oh, miranha fugiu! Ah, vai tomar no teu cu! <risos> Achando que é o quê? Tadinho! Pô. <risos> Ai, o cara morreu que nem bosta! Ô, oh, Deus bota essa fogueirinha pra nós! Fogueira? Você não pegou? Ah, foi o galo que pegou, bota aí pra nós! Fogueirinha, fogueirinha! Coloca pra nós que eu. Calma, tenho calma, calma eu tô... aí, calma aí, calma aí! Eita, a safe! Não peguei não! Aqui, ó, tem item aqui, sniper, os caralho, é quatro, Ai, caras ali é 4. Tem cara o que eu pego aqui, nada. Tem escudinho! Eu vou levar, bora, bora, bora, bora! Lá a gente divide os. tem alguma coisa aqui. Fogueirinho, ah, Fogueirinha. Cabeleiro, eu tenho jump. E um cabeleiro. Tem um fogueirinho, fogueirinho. Aqui, aqui, aqui, aqui, vamos se curar aqui, ó. Fogueiroso, fogueiroso, botei ó. Ah! Vocês estão fazendo missão ainda. Pula, uh -huh. pula, pula, Já terminei pula. a do, da fogueirinha, eu acho. Ah, ah fodeu! tirando, só proteger. Tem um. É, eu não, eu não terminei. Deixa eu deixar curar. Caralho, Drush, que rabão, mano. Que isso, velho. Nem eu terminei. Munição explosiva aí, Drush? Tem? Tenho. Cadê os maluco. Tá ali atrás. Ai, ai, ai. Cuidado que ele tá com a sniper de vários snipers. Sniper de vários snipers. Derrubei um, matei. <risos> Tô lá atrás, tá morto. Morreu. Ah, tem dois! Vai um lá, Léo! Tá Cuidado, Bunny! Tá sendo Foi. Foi tudo? Manda munição explosiva aí, Galudo. Nem tem. Alguém quer levar o litro? Tomar? Tô com 10 escudinhos aqui. Ah, 10 um escudinhos? Um Putz... com. Nossa, tá cheio de shield escudinho. Ó, eu vou mais. abandonar o meu escudinho pra levar o tanque tá. então. Tem um shieldão aqui, ó. Toma alguém aqui. precisa de munição? Vou tomar esse shieldão. É. Ah, Toma. hein? Ah, tem outro jump. Nossa, tem mais shieldinho aqui. Ó, oh, é, se bom. tiver... Eu não não que eu esteja passando necessidade, mas se alguém tiver uma munição de 12 sobrando aí... Eu tenho. Vem cá que eu tenho... Uh, munição explosiva também. Será? Será que agora sai? O esquadrão da. Esquadrão do azar? Eu tô com dois jump. Quer usar um aqui só de zoa? Esquadrão rabão. Eu também tô com jump. Calma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aqui ó. Isso aqui ó. Esquadrão rabetão. Rabetão, rabetão. Olha, olha, ó. tem cara ali no 300. Quebrando árvore. Tô vendo. Outro, ali, ó. Aqui ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou encher esse funil de granada, porra! Okay. Ah tá. Ele tava ganhando no spot dele. Eu Cadê? Era, Era só ele? Ah, agora faz? eu tô sem jump, tá? Usei tudo. Eu vou deixar esse kit aí, vou levar só também. Ó, oh, tem cara aqui atrás, tem cara aqui atrás! E comigo! Ô oh, caralho! Nossa! Mas o que foi isso? Tudo bem? mancham minha perna, eu acho que é absurdo. Caralho, que puta susto, velho. Burguezinha, burguesinha Já vou ter que tomar uma tancão e pegar o kit de volta. ver uma explosão no meio da face. Tem nove inimigos. Ai, tô cheio das traps. Manda, manda. O que? Duas. Não tem nenhum, ó... velho. Larguei o sniper, velho. Larguei meu sniper. Não, não. Agora eu ah, larguei meu fuzil bom, né? Ó, eu... uh! oh, tem madeira uh, aqui no chão, sobrando. Já peguei tudo, já. Matei outro. Aí sim, hein, João. Qual é o Melhor que eu. Não, mas pra que eu e o bonito tamo Matar um ah, os caras dos itens da cor do Thanos, aqui tem? <risos> Cara, é tripe, ele que teve. Tô escondidinho. Thanos Weapons. Tô com jump e in, eu gente. acho que eu peguei o... Vai, vai a, arma, a, a... a arma... A arma com raio laser. Vai usar raio laser? É melhor subir esse morro aqui, ó, do, do alemão. Alguém tem jump in? Meus jump Eu, eu tenho, eu, eu, tenho. tenho. Posso eu, posso tenho. eu tenho. Posso jumpar. Tem um baú ali, ó. Bora um jumps, bora jumps. Vamos ver se não. Ah, tem acha cara ali, tem cara ali na construção. Do o, do Olha lá. Longe ou essa aqui, bem na frente? Acertei? Ah, tô vendo, tô vendo. Acertei em um já. Mexicano. Ui! Tá em cima, tá em cima. Tem que mete, chegar um mate, pouco mate, mais cara, tá? Tá chegando a granada lá. Derrubei. Boa. Tô bem na tua frente aqui, ó. Tá vivo ainda aqui, ó. Cai na trap aí, cuzão. Cabe com o jump na mão. Ui, porra, otário! Coloquei todas as minhas trap pra matar um. <risos> Nossa, velho. Ei, vou me grudar. Cadê o cara? Tá aqui dentro ainda essa porra aí! Pronto! Explode tudo, Meu caralho! Meu cara que é é cara. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó! Ô, Vânio, okay. Cheguei! Eu sinto pena do cara! Ele okay. foi pular em cima de nós, né? Hmm. Eu tranquei ele e ele só caiu aqui, ó! <risos> E olha do lado aqui, ó, do lado aqui tem mais uma, ó Que eu acabei de quebrar, eu tentei colocar nele também Caralho, foi 4 traps num cara só E tem dois caras me assistindo agora Ô Galodão, tem um kit aqui, quer usar? cara é. Caralho, já matei 10 nego, né? deixa eu pegar essa... Tu acha que a P90 é melhor que a SMG? Tá aqui em cima É Galodão? lá? Tu acha que a P90 é melhor que a... É SMG? P90 é boa pra caralho se, se Ela tem quiser... mais down. Ah, eu tenho churrasqueira Vem cá, Galo Ele tá usando kit já. Eu tenho três jump Alguém aí. tá sem assim, jump? Eu tô com um jump aqui eu Tá aqui, ó eu... um Ah, tá, então tu não tem Agora fudeu com P90 dourada né? aqui, outras. Scar, roxa, cor do Thanos, quer dizer O quê? Tem uma P90 gente. dourada aí, ó Tô tretando ali no lane, hein? Tem uma bazuca aqui. Sim. Tô vendo. Nossa, tão tretando muito, velho. Não quer ir em um jump, não? Vai no cabeleireiro. Acertei um. No cabeleireiro. Eu vou derrubar um cara em 3, 2, 1. Quer rushar nele? Tem cara vindo lá. Trás, trás, trás. É, caralho. Cadê? Olha, vi o barulho de jump aí por trás. De... Paraquedas, caralho, caiu de novo. Ah, eles vão tentar subir. hein. Eu tenho jambi, certeza jambi. disso, velho. Eu vi um tu... Talvez ele venha aqui pra baixo. Ó, estão lá, lá atrás da montanha, velho. Quer ruxar neles? Quero, Bora. vamos, põe um jump aí. Caralho, dois jumps. Olha lá em cima, em cima. Já tem um já. Caraca, lagou meu jogo, véi! Cai, Puta que pariu! Batei, Não entendi mano. nada que aconteceu agora, velho! <risos> meu, meu FPS caiu pra 8. Caralho, o que aconteceu? Eu só sei que eles começaram a tirar a mim de monte parede e consegui derrubar um. Aí, finalmente uma vitória, velho. Eu véio. dei umas barríssimas nos caras aí, velho. Caralho, depois de um ano tentando. Tem que Vou correr. colocar uma churrasqueira aqui. Vem cá. faltam um, um cara só. Missão, ô oh, Bunny. missão, Bunny. Missiones. Tá vindo jogar comigo? Acho que ela é aquele é, cara lá que né? pulou de jump Tô dando uns tecos só pra... Só pra assustar uh... Acho que ele não vai se explotar Ah, ele tá mandar... jump A gente tem que mandar tem uma dancinha jump. sincronizada jump no final do, Jump do Drush Oi? Ô oh, porra Vem cá Drush Vem cá Vem cá Aqui ó Tá ele? Vamos tentar dar no scope, ele é noobzinho, noobzinho não usou um bagulho. Noobzinho. Ah, só acho que tem outro trap. Acho que tem um Ele, tem Ele coloca a trap aqui, ó. Ele vai encher de trap essa né? nojira aí. Trap nele, ó. <risos> <Vou> <risos> vamos trepar, trepar. Eu vou dar a tentada no scope nele. Ele tá ali dentro ali, ó. Ok, a trap dele. Tá aqui, ó. Tá dentro da no escopo, no escopo, no escopo. Cadê esse pilantra? Ah, Trancou não. o guardão. Não. Eu tranquei. Opa, opa. Toma tem um escudão. Nossa! Mano, bateu na folha. Na frente dele. Caralho, ele. Ele tá trollando a gente. Vamos brincar com ele, vamos dançar. o jump? Caralho, caralho o jump, as noção aqui. As trap aí, ó. quase caiu no trap. Tem cinco caras me assistindo, mano. Tô com vergonha. Ele, já, ele me chupou. Que corno. Aê! <risos> Ai, meu Deus. Tem sete caras assistindo. <risos>